Bom domingo aí para vocês todos olha é o seguinte, o Pink Floyd tá mal minha gola tá melhor melhorou o Pink Floyd é uma banda que eu fui ouvir uma vez eu dormi eu tinha o, o disco deles eu fiquei ouvindo e acabei dormindo eu espero que esse músico aí seja mais agitado porque o som do Pink Floyd realmente é dolorido pra você curtir, você acaba pegando no sono que é umas viagens aí que eles fazem, né, As viagens astrais aí na música. Então, mas sei lá, que ele faça um bom show, né, e o pessoal curta aí, a geração nova curta o som desses dinossauros do rock.